Olá, estamos aqui para mais um vídeo que esse, claro, é, claro, uma homenagem ao nosso bonito uruguaio que foi mais um dos nossos participantes internacionais do perder o primeiro estômago americano e mais um que saiu seguido. Né? aquela coluna, porque é mais divertida da cidade que mas eu adoro muito participar então as meninas vou vender por favor mais divertida mas participem mais por favor gosto amo vocês por favor mas bom o que é que me, me, me intriga do Bruno o oh, Bruno é que eu fico imaginando que espanhol e português são aquelas de duas línguas que são gêmeos que são muito parecidas então, palavras que são iguais que são palavras bem parecidas aí eu fico imaginando como é que será que ele lê as palavras na cabeça dele porque apesar de não serem palavras parecidas Espanhol tem outros foninhos também. Oh, oh, oh. Que isso muda? Será que eu tô, tô, tô, tô começando demais sobre vida. Aí, Como é que será que ele chama o nome da temporada? Esta temporada? Como é Como essa? Nome do temporal. Yes. O que é Aí fica escorrendo embaixo dele. Tubalo. É o A mim me custa Tubalo. Amo Tubalo. Me encanta. E como é que será? Que é o tema da temporada? São biológicas versus as humanas versus as ex-ex-exactas ou exatas? Não, em português é exatas. Exatas. onde está? Lá C... La, la. Letra C... Não, não entende letra C... Que pena! Uma pena que eu não... Não tem C... Como é o nome do jogo para ele? Que jogo é survival BD? Não... Não é survival BD... É... Isso. Survival... BD... Eu acho isso é engraçado que pessoas em espanhol falam as palavras em inglês tão, tão bonitinhas difícil de continuar a frase em espanhol. Você vai apresentar como é o seu Facebook. Me Facebook as Kevin Villanova Então é engraçado o noticiário. Eles falam Facebook, Twitter tudo aí depois continuam falando em maior, como se não tivesse falado nada em inglês. acho engraçado em português é o que? é facebook, twitter, whatsapp, zap zap aqui a gente tudo lá aí. com as su tribo não sei, mas... como é o nome dos, dos... dos... dos... colegas? Não, quer dizer, eu não sei se ele sabe... se ele fala não, não, porque não sei se ele quer, sabe falar niwatu. É, como é o nome dos... dos colegas? De... alguém quer dizer... Que... A... Ah, e... Eu não lhe le, le gosta tanto dos companheiros de tribus. é ale, ale, ale, ale, se, se, o, o que se faz com o conjunto de gestos? não conosco. duas letras s Es Alessandro, es, es así, sí, ah, Alessandro, entonces, Alessandro, yeah, yeah. y él, el, el otro, el otro es Guillerme Gurgel, el Guillerme, el Guillerme Gurgel, ja. ja. Ives Nelson, Ives Nelson, Ai, não, não, não legal de pessoa, Mateus Trevi, Rafaela Andrade, e lá como é? Laquena, la laquena. La Anselmo. Diego. Isabella, Isabela. Lucas. Posa. Posa, esposa. Posa. Marcos. Molin o es Mulan porque soy hispanico hablo el idioma original es Mulan Mulan Mulan Mulgi uh. es es Rafael Rafael Rafael Serano Serano Serano no Vai, stay está Yes, Baia Cubaia Cubaia Cubaia Cubaia é pescado. Cubaia Cubaia Cubaia Cubaia as Cubaia Cubaia Cubaia Amanda de los pelos rojos, es, es Gustavo Pamplona, es Carlos Roger, es lujer, lujer, lujer. Não sei como é que ele pensa, que que esse que não é cachorro, cachorro, cachorro. cachorro. cachorro. cachorro. cachorro. L i b Samuel, Samuel, Samuel, b la, la. S se é. a m a m u e l S a sanco, chamal sanco, cómo, cómo, yo soy uruguayo yo hablo haciendo así con mis manos, ah. el Diablo López y la, fale, todos que é que eu deve pensar menos uma pessoa porque que, é que, que começa aí toda vez que eu comecei a gente da pessoa <risos> <laughs> <risos> como é que du... fala de RENALBA e o como é? <risos> RENALBA! Renal! nada Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo, Como é que eu gosto? Se não gostando, precisa fazer um pouco. para Tá para acabar. vou fazer temporada chora e posso chorar? Quer dizer, nem gosto de vocês. Tchau, dois minutos.